meu trabalho funciona assim, ele é basicamente dentro da cozinha. Eu vou chegar na sua casa, e seja presencial ou virtualmente, e a gente vai conversar dentro dessa cozinha. Você vai me mostrar como que é a dinâmica, como que é a sua logística, o que você tem de utensílios, o que você não tem, como que você usa o seu forno, se você usa o seu forno ou se ele é simplesmente um armário a mais para você. A gente vai desmistificar a comida congelada, a gente vai desmistificar o uso do micro-ondas. E aí depois da primeira conversa eu vou propor para você um menu que a gente vai elaborar juntos. Posto isso, eu te passo uma lista de compras e aí eu vou só para sua casa e a gente bota a mão na massa. Vamos cozinhar juntos! Desde a adolescência, toda vez que eu ia fazer alguma avaliação física, seja em academia ou então com um médico, um nutricionista, a avaliação mostrava que a minha porcentagem de massa magra era muito pequena comparando com a quantidade de gordura que eu tinha no corpo. Isso nunca foi uma preocupação tão grande para mim até eu me tornar vegetariana. Eu estou agora com o um acompanhamento de uma Nutri que me passou um cardápio é, com bastante leguminosas, com nuts. Só que tem um porém, eu odeio cozinhar, eu sou super preguiçosa. Então, eu acabei contratando aí o trabalho da Lu, para ela me ajudar a fazer receitas simples, que me ajudem aí a ser prática no meu dia a dia.